Mano, eu vou de trash, galera Vou de... Não sei porquê, deu vontade Deu vontade de lançar um trash, pra surpreender o Ezinho Acho que esse aqui ele nunca viu não, mano Esse trash tem história, viu? Quem já viu eu jogando com ele na flex lá, aquele dia com a galera Na composição de só grab Esse trash tem uma história, ele tem uma historinha Tá, deixa eu copiar a um runa aqui no perfil de outra pessoa Tem gente que faz com guardia mesmo, hein, mano Pode ser guardia, talvez Acho que eu posso fazer assim, hein, mano Deixa eu ver, vou pegar o um perfil do freps aqui O freps que é mono, né, mano Quer deixar aí, é slow? Como é que é o esquema aqui pra é, não tá é, batendo? É, é, só zoninhando, só zoninhando de leves aqui, ó Tentar tirar um minion de longe aí, ó Aí, ela anda pra frente, ó é Ó, stunei eu... lá pra você Ai Não stunei, mas beleza Eu posso dar um grabzinho louco aqui só pra testar, mano Não, não, não, não Isso tá sem Tem um estou em dois Tá, vou andar reto então Ó, novo. pegou, aqui. Ah NT, NT Caramba, tô tomando, hein Toda bot ainda, né? Pegou! Taquei tá Ignite dele, eu quero que se foda. Ó, a lanterna é pra você flashar e matar ele lá, ó. Não, não matava não. Mas eu só vi a vida. Ô, que isso? Vocês somados? Beleza? Ô, oh, dá pra levar, dá pra levar. Será? Eu não sei nem qual é que eu foco, mano. Eu vou ficar segurando enquanto isso. Mano, quer tentar? Eu tanco, então ah, eu tanco. Vamos, hum, vamos, vamos, vamos, vem, vem, vem, vem, vem. Lanterna pra mim. Achei que nós ia tentar matar ela também, mas já é demais, né? Um fleizinho, um fleizinho? Não tem, não. Só você sabe? Mas vai morrer no ataque, tá louco! Lucas, obrigado, paizão, valeu pelos seus dois meses de subzão com a gente achei, aí, só merda. agradece a braba Valeu abru brubruninha, mano, Obrigadão pelos dois meses com a gente aí também, minha querida Só agradece a força <risos> tá do Recife aí no tá canal, falando, mano tá Tudo bem, a gente entende Voltei, paizão, voltei Botei rapidinho aqui, agradecer a galera, fingir que nada aconteceu, beleza? Pagando de Nelson Que merda, velho, Eu achei que não ia conseguir sair do range isso e dar mais um daninho aí depois você matava Pegou, hein? Não tá no ring? Caralho, lancei a é brabia, rapaziada foi é é bom, foi bom, acho dois, acho né? dois Caralho, beleza Tirei ela, tirei ela, é só você não morrer que nós não está brava Não, ah, acho que eu não morro não Usei pra daqui a pouco Galalho ah, Uh, caralho Poxa, uh! de volta Aaaaai <risos> garoto tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Caralho mano, fala dele galera, olha lá Peguei fala o jeito aqui, já mano ou oh, ah, não você pode dar ival é Z, porque eu vou ter Ignite, hein? Ah, eu gosto. Eu Ai, gosto. Mano, mano, vai, pô. Vambora. Mano, ele apareceu, cara, eu tá aí. flashei, mano. Apareceu. Tá, acho que se matar um pouco de mina, eu pego o level 6. Vou bater nos minions, então. Falo... Tá, que pode cheiro. indo, pode indo. Ó, esses dois mil Vai, vai, vai. tô seis, só seis. Não tem range, não tem range. Calma, calma, calma. Pega Mano, stride. acho que dá pra Peguei passar de... lá, hein, mano. Tô falando sério agora. Caralho! Beleza. Ele... Valeu, valeu, valeu, eu, valeu, valeu. Eu achei que ele ia dar um passinho, tá ligado? E não. Valeu, valeu, valeu. Close, família. Caralho, tinha que tentar. Tava doidinho pra flashear. Valeu, valeu, valeu, valeu. Se você Dizer tomar a dele... barrigada dele, eu mato. Se você tomar barrigada, eu mato. Só sai, só Dizer sai. Eu tô, assim. gente, eu... Não, eu ah, vi que beleza. você tá até o final aí, amigo. mas... Tá, você tá querendo, Pô, você eu... viu que eu tava querendo, né? Eu vi, eu vi. Eu... Mano, eu eu isso a barrigada, cara. Eu tava só esperando, velho. <risos> eu esperto aí. É, né? <risos> só bem, linda. Então, mas eu posso fazer aquele que, tipo, ele não ah, vai perceber, tá ligado? O Stun. Stands... Só vai, que não tem minion. Tá, pego. tá, fica batendo a toa. Estunou o, o flash, vai. hein? Estunou o flash. Ah, beleza. Ó, agora. Mano, isso é muito pog. Ah, eu tomei, prendi. Tomei, tô tomei, tomei. Caralho, eu sou tanque? Explica! Vai, faz aí, dentro do não. chão. Tipo, é. E depois Q, né? É, mas tem que ser no, no, no, no máximo range do, da, do, do E. Você tem que conhecer o range não, da, da skill, tá ligado? Tá ligado ó. Certo? Por exemplo, eu ó. Ó, tem que ser. Ó, tá vendo o melee, né? Tô no tô. melee ali, ó. Ó, deu E. que? Caramba, é muito estranho mas... É bonito ao mesmo tempo. Ai, ai. Pegou, hein? Ah. Ai. Ai, ela Conseguiu não é Conseguiu deixar ainda, hein, mano? Dá pra levar a torre. Isso aqui não morre, não. Hum. Caralho. Tem centra Acho que eu peguei ali. Não. não. Nossa, é o Grongos. Ai, velho. Quase que foi muito shield. Eu posso te dar a lanterna, mano. Você quer? Ah. Grabei a Leblanc aqui, mano, mas não tem follow-up, né? Deixa eu descer aí. Foda-se. Assiste. Vai, lá. Vai, mano. Uh, beleza. Achando... Não tava tá pra mim? Ah, não tinha. Ó, oh, pegou, pegou, pegou. Puta que pariu. Caralho, Merquinho, você tá pra jogo aí? Uh! Caralho! Uh! caralho. <risos> Ai, pegou! <risos> Toma, tuque. Caralho, toma. É, só o tuque, mano. O cara tá falando nhoink nhoink pro porquinho. Que isso? Ai. Vai matar o EZ, não? Vai matar, não? Beleza. Tem negócio aí, ó, pai. Tem negócio aí, ó. Pegou aqui de caneco, ó. Calma aí, pra não barrigar você No predict. Ah! Fez mais range, hein? Faltou, mano. A pontinha. Bom jogo, bom jogo. Bom jogo, mesmo, né? Foi bom. Vocês de ver que o trechão tá na porra. Ah. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Tuque. Nossa. <risos> Nossa Valeu, Pedrinho. obrigado pelo sub, pai. Olha esse trecho, galera. É só Tuque. Ô, Ezinha, o Cindra. Ô, oh, pior que eu tô. Eu tô ficando bravo de Cindra é, bom. Sempre gostei mais... de jogar de Cindra? Que que comba com mais com Cindra também pra fazer um campeão diferente aqui? Mano, qualquer Militão. champion que tem um CCzinho a mais ali, tá ligado? Nautilus, Trash, Leona, Alistar, qualquer coisinha Deixou. assim. Ó, você vai ter que vir. Ah, ia fazer um negócio ali, mas não deu certo, não. Tá bom. Pantheon, o, É. Pantheon, Pantheon, né? Pantheon, Pantheon é da... Né? Pantheon da hora. Caralho, legal.